E Mara Maria Rutes, Eustálio Krasinski e Irene Krasinski. Nossa, minha infância foi.. foi, foi boa e foi ruim. Foi muito divertida. Nossa, nós aprontava demais. Meu caramba. Desci aquela descida lá da, da mãe, aquela rua lá com o carrinho daquelas de madeira. Com uns 10 em cima, passava aquela esquina lá, se viesse um carro, acho que nós ia tudo. Eu não sei como é que nós estamos. Brincava de esconde-esconde à noite, brincava de peteca, de um monte de coisa. Mas só gritava, venho pra dentro, pra se lavar. Ainda dizia, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho e ficava um tempão brincando. Era, era bom, muito bom. Sinto saudade daquela época. A gente é... A gente Comigo, sete. Daí, infelizmente, vou falar porque foi uma perda assim muito inesperada. E olha, a gente nunca imaginou que a gente ia passar por isso, mas foi muito triste. A gente achava que sempre acontecia na casa dos outros, quando acontece na tua, é pra. E faz muita falta. O que aconteceu? <risos> oh. Um acidente com meu irmão, o um Adriano, que chegou a falecer. Eu com o Dirceu, era... ele lutava karatê, não podia de outro jeito, eu pegava nos cabelos dele. Ele agravava os braços da gente e não queria soltar. Brigava, a Neguinha, não vou falar, a Neguinha trabalhava todo dia, né? ela levava a marmita chegava à noite, a mãe fazia sopa pra ela mas ela ficava tão braba tão braba que era só aquilo que tinha pra comer meu, era muito divertido era, era bom, Masele. meu Deus do céu era, tinha horas que era triste mas foi uma infância boa a gente, quando a avó chegava meu Deus do céu ele encostava a bicicletinha dele lá no poste e vinha com a bolsinha dele vamos cortar os cabelos Cortava o meu me da amiguinha assim uma franjinha reta Dizia, meu Deus do céu Aí todo mundo olhava e dizia, vocês assim são gêmeos? Não A mãe comprava os tecidos igual E fazia O mesmo modelo Para as duas Sempre nós era gêmeos, meu Deus do céu A escola foi no Santo Antônio Com a irmã Inês Que era bem brava Você tinha que cantar o hino, né? todo dia de manhã, você entrava na sala, fazia uma oração. Foi, foi assim, ela era bem, como é que eu vou dizer, rígida, mas foi um tempo bom de escola. A gente aprendeu bastante. Também a gente só estudou até a oitava série, né? eu ainda fiz a primeira do científica, que aquela época era, né? a mais nova fez faculdade, mas ninguém mais estudou. Daí com 12 anos já comecei a trabalhar, nossa, limpar a casa com os 10 gatos na casa. Daí depois fui para a na Lídia, lá trabalhar na loja. Antes eu trabalhei na panificadora, daí fui para a loja onde conheci o Ramiro e daí depois fui para o Serafino. Conheci o Ramiro na loja. Daí ainda perguntei para a Raquel, vai apresentar o irmão? Daí ele entrou, começamos a conversar, daí depois a gente ia para os bairros. Ele vivia viajando, né? Então, era um final de semana, daí ficava dois fora, um final de semana Mas sempre que ele voltava, ele me dava rosa Rosa no um cartão, tem um, um álbum de, de cartão Sempre que ele vinha de viagem, ele me dava rosa Ou se não dava o buquê, ele dava uma rosa só Já tava na hora, né? O pai achou que, que aquela, aquele tempo já tava demorando O Elias Judiação. Vou falar do Elias, coitadinho O Elias o pai dizia, mas não tá na hora de ir embora, na hora de dormir. Era complicado, um outro irmão, o pai, não tinha porta, era cortina. Ele escutava tudo e nós escutávamos tudo, né? Não era fácil, mas nada dava um jeitinho. Nossa, o pai, o pai era uma pessoa muito boa, morreu muito cedo também. 49 anos, acho que é, é muito pouco tempo. Eu podia ter aproveitado muito mais a vida, né? Ele era bom, muito. Ele, eu sinto saudades dele, ele era muito bom. A mãe, a mãe já era mais rebeldinha um pouco, mas também era uma pessoa boa. Sinto saudade dos três, na verdade. Daí quem assumiu foi o Dirceu, que foi não foi fácil para ele também. Mas era, era uma vida boa Era difícil, mas era boa E daí os irmãos Tudo pequeno Quando o pai morreu a Zé, Ele tinha três anos Quando o pai faleceu Eu vim Pra não ficar longe dos filhos né? Porque o Ramiro ia fazer faculdade E o Ramiro tava trabalhando aqui já Pra mim no começo foi Bem complicado Sozinha, meus irmãos tudo lá Olha, foi uns meses assim Bem eu não gosto de lembrar, eu chorava, ai, agora, agora já acostumou, mas no começo foi bem difícil, Tô sabendo que todas as suas irmãs estavam lá, você não tinha com quem conversar, era difícil, daí graças a Deus daí o Ramininho começou a estudar, daí conheceu a Vivi, Daí eu conheci a cunhada da Vivi também, que daí já, já fizemos amizade, a Dom Doruti. Daí foi melhorando já, mas no começo foi muito difícil. Nossa, mas graças a Deus agora estamos bem, agora não vamos sair daqui nunca mais, né? Valeu, valeu muito a pena. Nossa, ser mãe foi muito bom. Foi uma alegria que, olha, não tinha telefone, o Ramiro sempre viajando. Um dia o Ramiro ligou lá na vizinha e eu fui sair de carro, era um chevetinho verde. Eu queria engatar engatarrenga até a primeira, o carro ficou pendurado numa varanda. O vizinho só gritou, Mariazinha, acho que aconteceu alguma coisa na Imara. Estava grávida do Ramiro. Na verdade a gente queria um só, né? Mas daí o Ramiro começou a pedir o um irmão, começou a pedir o um irmão, daí depois de seis anos veio o, o Juan, não tem coisa melhor que ser mãe. É um sonho, assim, muito... E a gente tem muito orgulho deles. São, assim, umas pessoas educadas. Eu, quando eles eram menores, eu que cuidei mais, né? A gente nunca sabia se o que você estava fazendo era certo ou errado na educação, né? Mas olhando hoje, nossa, eles fizeram um homem de respeito, um trabalhador, sabe? É uma coisa, assim, muito boa. Tem pessoas que dizem, nossa, como é gostoso conversar com o teu filho. Isso, pra gente, não tem coisa melhor você escutar, né? É um orgulho muito grande. O Rameirinho diz que eu, eu gosto mais do Juan, que é o... como é que é? o sodó da mãe ao Juan, mas não é, é igual os dois, não adianta. O amor é... não tem tamanho. A avó, olha, nunca imaginei que ia ser tão gostoso. Eu, quando a Gabriela nasceu, quando eu fui fazer o ultrassom, com a ramelinha, aquela 3D, que até parecia na parede, assim, que eu olhei, eu, disse, não, eu só pensei, é uma menina. Não falei nada. Daí que eu não estava saindo, o médico disse, não é 100%. É 90, 99%, mas acho que é uma menina. Sabe, quando... Porque a gente só teve menino. E saber que vinha uma menina, uma princesa, é uma coisa muito gratificante. O dia que ela nasceu, aquele pacotinho de gente, sabe? Da vontade de se... Tá louco. Não tem explicação. É uma dele. Olha! Só acendo pra dizer quanto é bom. Daí quando eu vi o Miguel, eu... aquele coisinha mais linda do mundo que inteligente sabe é, é, é muito bom não tem não tem que dizer a gente a gente deu, tá dando para eles o que a gente talvez não deu para eles os filhos quando eram pequenos pequeno né porque no começo quando a menina nasceu eu trabalhava o amor foi igual para eles e acho, não sei se é maior talvez porque a gente curte mais os netos olha é uma coisa muito deliciosa eu gostaria de dizer para eles que eles sejam felizes, que, que respeitem os outros, que sejam humildes, que a humildade hoje em dia não existe muito mais. Tem pessoas assim muito orgulhosas que, que te olham de cima e eu quero que eles sejam assim bem respeitosos com os mais velhos, que sejam de palavra e que sejam muito felizes.